Com a palavra, Márcio Postman, da Fundação PCU Abramo. Olá a todas e todos, nosso abraço fraterno, agradecendo de coração a presença de todos, senadores, deputados, assessores, é, representantes da sociedade civil, que estão aqui é, no Plenário 6 da Câmara dos Deputados, em Brasília mas também aqueles que estamos nos acompanhando é, pela, pela rede internacional, a internet. Nós estamos aqui abrindo é, este evento, um evento construído pelo Observatório da Democracia, que também constitui-se um ato dos 100 dias de desconstrução do Brasil. Esse momento de reflexão, esse momento é, de construção de uma análise coletiva, organizada, somente foi possível pela, pelo esforço, pela compreensão das sete fundações partidárias que tomaram uma decisão inédita no sistema político partidário brasileiro, de construir um trabalho conjunto visando justamente o monitoramento, o acompanhamento de políticas públicas do governo federal. Essa iniciativa, que foi lançada aqui mesmo em Brasília no dia 31 de janeiro, vem produzindo diariamente informações que visam justamente contribuir tanto do ponto de vista do Parlamento Brasileiro, mas também para a sociedade, especialmente a sociedade organizada, os movimentos sociais, que estão acompanhando com muita preocupação o desenrolar desses primeiros 100 dias de iniciativas que, infelizmente, ao invés de ajudar a enfrentar os problemas brasileiros, vem na realidade, os aprofundando. Essa preocupação que nos fez então somar esforços e convido a todos para que possam ter a oportunidade de continuar acompanhando no nosso portal, que deveria estar ali, mas <risos> já saiu, mas o portal observatório Hã? agora está lá. Muito obrigado o observatório do, é, da democracia.org.br, que contém informações então, diárias, análises é, produzidas por essas fundações, mas também com a participação é, de instituições de pesquisas, é, instituições acadêmicas, é, instituições da própria sociedade civil. Além disso, nós temos uma produção é, mensal, que corresponde ao acompanhamento temático realizado por cada uma dessas fundações em termos de políticas públicas, no âmbito da educação, ciência e tecnologia, no âmbito do trabalho, no âmbito da economia. Então, são temas que regularmente nós, nós produzimos informações e são informações técnicas, informações que basicamente é, estabelecem três é, aspectos principais. O primeiro diz respeito aos fatos relevantes que aconteceram no mês em que foi acompanhada a política pública. Na sequência, nós temos uma descrição das iniciativas, medidas tomadas pelo governo federal. E a terceira parte é uma descrição crítica a respeito dos fatos relevantes e das medidas tomadas. É, dessa forma, as fundações entendem é, estarem é, oferecendo uma, um subsídio para que é, os parlamentares, os partidos, possam de fato decidir de acordo com o acompanhamento é, da realidade é, das políticas públicas no Brasil. Nós estamos com esse evento, analisando os 100 primeiros dias é, do governo federal, é, mas já é, com a iniciativa de podermos construir com diferentes segmentos da sociedade, é, diagnóstico a respeito dos impactos das políticas públicas tomadas iniciativas governamentais, é, visando também construir de forma coletiva proposições para justamente repor e defender, valorizar a democracia e especialmente a o enfrentamento e a resolução dos problemas que atingem o conjunto do povo brasileiro, especialmente os mais pobres, no momento em que vivemos um período mais longevo de declínio da economia nacional, do período sem paralelo na história em relação o desemprego, a subutilização da força de trabalho e o retorno de problemas que haviam sido não muito tempo já superados como a pobreza e, sobretudo, o aumento da desigualdade. É com essas palavras que eu quero encerrar a minha participação, agradecendo muito o empenho dos companheiros das sete fundações, das suas equipes que têm é, contribuído para o estabelecimento deste dessa plataforma, na verdade, de contribuições e também a Agradecer a presença da Clarice, que está conosco nesse momento, e feliz com a tua presença, neste observatório, que também é, atua nos nossos, no sentido de buscar informações e trazer contribuições para a sociedade. Essa é uma parte, inclusive, que nós estamos envolvidos, buscando, é, nas universidades, nas instituições de pesquisas, acolher e estimular um canal é, de análises, acerca da realidade brasileira. Muito obrigado pela oportunidade.